Bom cara, no vídeo de hoje você vai ver uma maneira muito fácil que você pode estar tá ganhando dinheiro com a Wikibit, ok? Então a Wikibit já é uma velha conhecida aqui no canal, já tem alguns outros vídeos que você pode estar tá dando uma olhada, tá? Mas basicamente aqui a gente vai falar então sobre como você ganhar dinheiro através do airdrop aqui da Wikibit Hood, né? Então qual que é a ideia aqui da Wikibit com esse evento Hood? É essa distribuição de riqueza, assim como na história do Hood, né? Então eu vou explicar pra você no vídeo de hoje como você pode estar tá participando desse airdrop, é muito fácil. Então presta atenção, assiste o vídeo inteiro até o final Já deixa o like E o primeiro passo é o seguinte, você tem que baixar o aplicativo da Wikibit Por quê? Porque esse airdrop, né? Essa distribuição de dinheiro é no aplicativo, né? Então é um evento, né? Uma promoção aí pra quem tem um app, né? Baixado aí Então vai no seu celular, já cadastra aí o app, tá bom? Você pode também usar o Wikibit no computador Mas pelo app tá tendo esse evento Então olha só, vou deixar esse link direto pra vocês aí embaixo Você pode estar tá fazendo o download pra iOS Se você tem iPhone, Android Tem aqui Google também, tem aqui o scan para download Olha só que facilidade só escanear o QR Code já faz download e também tem para PC aqui para Windows né então você pode ver a pessoa pode usar no celular pode usar na TV no computador no tablet onde você quiser usar o equipe o passo número dois vai ser você fazer mas isso é pelo celular então pelo app né você vai fazer isso então depois eu vou mostrar certinho para vocês é só para você ter uma noção você vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui só que no seu celular você vai pesquisar um token tá algum token que você ganhou ou enfim ou perdeu dinheiro pra você comentar sobre ele, tá? Então, por exemplo, aqui o BTC, né? O famoso Bitcoin. Você vai entrar, tá? E vai fazer um comentário. Então, qual que é a ideia deles? Aumentar aqui a base de usuários, base de comentários. Aumentar a comunidade deles. Então, você vai comentar aqui. E basicamente, depois você vai compartilhar esse link no Twitter. É basicamente isso. O link do seu comentário, depois você manda no Twitter. Mas, não faça isso aqui pelo computador. Porque, como eu falei, é pelo app, né? A ideia deles. Mas é só pra você ter uma noção, tá? Aqui tem até um tweet oficial que eles fizeram no Twitter deles. Então olha só, galera, eles estão curiosos para saber quantas pessoas são necessárias para falir o Wikibit. Isso aqui é uma brincadeira, né? Por quê? Porque eles decidiram fazer o airdrop que eu comentei com vocês, onde eles vão distribuir uma quantidade ilimitada de USDT, ou seja, de dólares. Então esse airdrop, cara, é muito dinheiro que eles estão dando, tá? E olha só, presta atenção, primeiro ponto importante do vídeo, o evento começa dia 24 de outubro. Então não sei quando você está vendo esse vídeo, mas já se prepara para o dia 24 de outubro, né? Já fica atento, já segue eles aqui no Twitter, tá? Vou deixar aqui ó, o link direto. O no Wikibit CS, né? Wikibit Oficial, então já segue, já fica atento, já vai acessando o Wikibit, todos os links estão tá embaixo, cara, já fica atento para você não perder o evento que começa 24, tá? E aqui, ó, vou dar uma olhada melhor pra vocês, vou explicar todo o evento ainda, mas só pra você ter uma noção, 50 dólares, cara, vai ser pra 40 pessoas, tá? 50 dólares, cara, tá tipo 250 reais, mais de 250 reais, muita grana de graça, tá? E também 2 dólares pra cada comentário. Como assim? Cada comentário são 10 reais, mais ou menos? Então eu vou explicar tudo pra vocês, cara. Presta atenção, é realmente sensacional, parece mentira, mas é verdade. Presta atenção como você pode ganhar esse dinheiro muito fácil. Então vamos lá, a partir de agora, presta muita atenção no vídeo tá? Então começa aí, ó, dia 24 agora do 10, meia-noite, vai até o dia 28 do 10, ok? Então vamos lá primeiramente você vai baixar o aplicativo que eu já mostrei pra vocês, tá? Então espaço a gente já fez. Depois você vai procurar os tokens que você mais ganha e perde e faz comentários para contar sua história sobre isso. Então é o que eu falei pra vocês lá no início do vídeo aí você vai compartilhar o link e vai responder o Twitter oficial com o ID da sua conta Wikibit, tá? Então por isso que você tem que ter uma conta criada, o aplicativo tem que comentar, e aí esse comentário que você fez sobre esse token, você vai contar compartilhar no Twitter deles com o ID, como eu comentei agora, e aí é, muito, é basicamente isso, cara, é basicamente isso, você baixou o aplicativo, fez ali uma postagem sobre um token, compartilhou no Twitter, colocou o ID, né, você vai ter sua conta, vai ter no aplicativo, eles vão escolher aleatoriamente, vai ser, né, ali, não acaso, aleatório, 40 pessoas que fizeram isso para ganhar 50 dólares, que são, então, mais de 250 reais, cara, muito simples, né? E além disso, qualquer pessoa que completar a tarefa de comentário vai receber 2 dólares, que dá uns 10 reais. Então, né, 40 vão ganhar esses 50 dólares e outras pessoas aí vão também receber 2 dólares, vai distribuir um monte de 2 dólares aí, entendeu? E é basicamente isso aí, é por que é importante, então, ter o um aplicativo? Porque a recompensa, o Wikibit vai entregar as recompensas do Airdrop através da carteira do aplicativo. Então vai receber aí no aplicativo, você tem que ter aí. E eles falam aqui, ó, basicamente você vai ter que abrir a carteira Forex Pay, na página de configurações, presta atenção, ó, configurações pessoais, meu, definindo a senha de pagamento para receber o tesouro, então cada conta só pode ter uma chance de ganhar um prêmios de 2 dólares, ok? Então aqui tem um tutorial, galera, eu vou mostrar duas vezes esse tutorial para vocês, então eles têm aqui nessa página, mostrando o tutorial, tá? Então olha só, aqui, né, e aí a gente clica aqui, tem um tutorial mais completo, mais bonitinho, então olha só, primeiro passo, faz download do app e abre ele, né, o Wikibit aqui certo? Segundo passo, você vai se registrar, ó, login e register, vai clicar aqui em login e register, beleza? Tem o um botão My aqui, ó, então você vai nessa página inicial, você vai pesquisar aqui na barra de pesquisa, tokens, né? Aqui você pode pesquisar aquele token que você mais ganhou ou mais perdeu, tá? Então você pode pesquisar qualquer token aqui nessa barra, por exemplo, Bitcoin aqui, ó, um exemplo, né, que eu dei inclusive pra vocês, aqui embaixo você vai descer no seu celular e vai colocar a opção comentar, tá? E basicamente aqui, por exemplo, do Bitcoin, né? Então olha só, vai prestando atenção, isso aqui depois você vê com calma vou deixar o link direto pra você aí você vai clicar pra fazer o comentário, olha só você vai fazer um comentário sobre aquele token, né? Com aquela ideia que eu falei pra vocês, ajudar outros usuários, certo? Aí você vai clicar em link, depois de ter feito comentário. Aí você vai copiar esse comentário que você fez. Qual que é a ideia, então, deles? Expandir a comunidade Wikibit, né? Mostrar que tem pessoas interagindo. Você vai copiar o link aqui, e aí o último passo, ó. Você vai colar o link com o seu ID aí da Wikibit lá no Twitter oficial deles, Wikibit oficial, que é o Wikibit CS, e pronto. Galera, é basicamente isso. Não tem segredo, cara. Muito sensacional. Corre agora pra participar participar, todos os links vão estar aí embaixo, se ficou alguma dúvida volta o vídeo, mas tá muito simples cara, é só entrar no, aí no seu celular, baixar o app da Wikibit, fazer um comentário sobre algum token ali basicamente copiar esse link do comentário, mandar no Twitter deles e pronto, você já tá concorrendo a 50 dólares né, poder ganhar mais de 250 reais ali facilmente, além de que só de ter feito isso também você pode ganhar 10 reais é o prêmio mínimo ali é, que tá rolando, então, então vale muito a pena né, dinheiro de graça assim, dropando Fechou então, corre agora para participar. Compartilha também esse vídeo para todos os seus amigos poderem ter a chance de ganhar também. Valeu. Vou ficando por aqui, galera. Até a próxima.